Vem é pra cá gente, 19 horas e 10 minutos, chegou o fim, mais um Cidade Alerta, vocês vão ficar agora com meu amigo Porta Nova, muito boa noite irmão. Boa noite Fred, bom descanso pra você. sejam muito bem-vindos, este é o DF Record, na edição de hoje vamos voltar aos números da Covid, como será que está a taxa de transmissão? Hoje teve paralisação dos professores e vamos saber como está a negociação com o governo. Enquanto isso, os servidores do Legislativo tiveram aumento de salário. Tem os destaques do primeiro dia da Campus Party e as dicas que valem dinheiro. Não perca! A gente começa com outro destaque. A Polícia Civil fez hoje uma operação para investigar o envolvimento de servidores em fraudes a concursos públicos aqui no DF e outras unidades da federação. São, né? Esse foi mais um quadro falando de dicas que valem dinheiro. Nessa primeira série, estamos abordando o mercado imobiliário. Aí O mercado tem cada vez mais concorrência e o DF Record ajuda na hora da sua escolha. Não perca todas as quintas-feiras, dicas que valem dinheiro aqui na Record TV. É sempre um prazer estar com você falando de economia e todos os outros assuntos. O DF Record fica por aqui, Tá na hora do JR, muito obrigado pela sua companhia. Vamos agora com as notícias do Brasil e do mundo, letrinhas para você, amanhã eu te espero aqui, 7 h 10, tá bom?